Tudo bem com você? Né? Tudo bom, ótimo. Eu Posso ir bolando baseado vai a gente bolar, conversa? Né, a gente vai fazendo <risos> do seu jeito. Sou a Naira, eu tenho 26 anos, sou da zona oeste de São Paulo. Ali, região de Caracuí, Bosasco, Barueri. A gente tá por ali. E eu estou aqui na Irlanda há quatro anos agora, mano. Acabei de. Fazer quatro anos. Cheguei na, na última Copa mesmo. Caramba. Então foi bem. <risos> Traumatizante. Nada, Não. pô. Mas quase que eu gastei os 3 mil de comprovação no, nos pubs e nas Tios Jogos. <risos> então foi bem intenso aquele mês de, de Copa, mas foi muito bom, porque consegui conhecer muita gente e pro primeiro mês aqui em Dummy deu pra é, ficar mais à vontade, entendeu? Uhum. E depois aí eu fui atrás de trampo fazer as coisas e tal. Que né, todo imigrante Sim. não dá pra viver só de festa. <risos> Mas é isso. Tô ah. aí há quatro anos e na desde, correria. Desde sempre você já canta aqui ou como começou isso? Então, é, no Brasil, antes de eu vir pra cá, eu já tava bem. É, eu sempre escrevi. Poemas, poesias e, e... assim, nunca tinha me arriscado na música Por... acho que por vergonha Só que quando eu cheguei aqui Eu fiz um acordo comigo mesma que eu iria Fazer tudo que no Brasil eu já tinha deixado de lado Porque é, comecei a trabalhar em banco pra ajudar em casa, ajudar minha mãe e tal Então, uhum. é, desde jogar futebol, que eu sou apaixonada a me arriscar seguir esses sonhos que estavam ali é, dormentes, podemos dizer né estavam é, de baile exatamente, quando eu cheguei aqui eu, eu me desafiei e eu vim com mais um amigo e a primeira coisa que a gente fez foi pegar um violão <risos> a gente comprou um violão é, eu trouxe lembro de ter trazido um ukulelezinho e a gente ficava em casa assim é brisando muito e cantando, escrevendo, fazendo umas batalhas de rima, mais o ano um outro, mas foi o que começou a acender ali a chama, sabe? Sim. E desde então eu venho escrevendo bastante, eu comecei a estudar é, a música em si, as métricas da música, o hip hop, é, estudar bastante as minhas influências, é, o que eu escuto, é, tanto de rap é, nacional quanto internacional e nisso é, eu fui engatando mais nisso e vendo que eu, eu gostava daquilo, que estava realmente tocando é, em uma parte de dentro que... Praticamente mais nada, pouquíssimas coisas no mundo tocavam, sabe? E, e é por isso que eu faço música, porque o jeito que eu me sinto é algo que... Nossa, mais nada faz eu me sentir desse jeito que É massa, bem, né? bem legal Bem louco E você falou começou com poemas? Isso E você, quando você fazia... Com, porque, o que te influenciou a fazer poema Eu sempre gostei de ler bastante muito, eu li muito e na minha é, pré-adolescência eu era muito fã de Harry Potter, essas coisas, então Sim. eu aprendi a falar inglês mesmo sozinha, com livros e música Que louco! E até é, porque eu ficava muito frustrada de escutar a música ali no rádio e não entender nada uhum. Então pra mim foi fácil porque eu pegava a música, a letra, escrevia, escutava lendo depois eu me desafiava, colocava só a música, dava play, aí eu escrevia. Então uhum. eu, eu já cheguei aqui com o inglês. Ah, que massa. O né? que me facilitou em muitas é, formas aqui, desde trabalho a conhecer pessoas e, consequentemente, a escrever músicas. Uhum. É. Aí hoje você compõe em inglês e português? Isso. E espanhol? E espanhol também. Porque lembra que eu falei que antes de eu vir para cá. Eu fiz um acordo comigo que eu iria fazer coisas que eu não fazia mais no Brasil hum. é, Aí eu comecei e procurei uns grupos no Facebook de meninas que jogam bola aqui Sim E aí eu encontrei umas meninas que jogavam lá no Phoenix Park Durante o verão e depois elas achavam um lugar é, coberto para jogar no inverno Porque chove bastante uhum. E nisso todas as meninas eram espanholas ah, Então eu vim aqui para aprender a aprimorar mais o inglês e tal, trabalhar e acabei aprendendo a falar espanhol, então louco, eu comecei a escrever bastante e é, ler bastante também em espanhol e deu uma influência boa, eu, aí eu comecei a escrever também, colocar uhum. nas músicas ali e... Que massa, tá funcionando. Tá, é, tá funcionando. Ah, que louco, mano. É. E eu vi a primeira vez você cantando lá no... no na festa do, do Pedro do Pedro Aí, ah, ali não. não foi seu primeiro show ou você já tinha cantado algum... ali foi acho que foi o primeiro sim ah, é? É, se, eu, se eu não me engano é, cantando as minhas músicas autorais eu digo porque ah. uns três anos atrás ou dois anos atrás três anos atrás é, eu fui convidada é, por uns meninos que fizeram uma banda aqui chamada All Good Sessions hum. É, que eles tinham é, a ideia de, de fazer uns raps mais acústicos, porque uhum. tinha a banda toda, o guitarrista, o baixista, o baterista. E aí eles me convidaram e a gente cantou umas duas vezes no Fibers também. Só que eram uhum. covers e tal, desde Cintia Luz, é, a Buda, meu, foi, foi bem legal. Uhum. Só que. que como Dublin, eu sempre falo que é um, uma cidade que é muito de intercâmbio, então as pessoas estão sempre indo embora. Chega e vai embora. Uhum. Então a banda não durou muito porque cada um foi para um lado e... Sim. Mas ali... É, start, me, né? Isso, me deu mais um gás ainda para continuar escrevendo e continuar sonhando com, com a música mesmo. E com... O que eu escrevo são as, minha, as minhas vivências e... Nossa, quatro anos aqui parece que foram uns 15, viu? Então. Você chegou aqui, você tinha quantos anos mesmo? 21? 22? 22 anos. 22. Nossa, bem nova, né? É. Caramba. Então. Larguei tudo no Brasil e vem. Irmãos, pai, mãe. Tenho. Tenho um irmão mais novo. A gente tem 11 anos de diferença. Caramba. É, então. Chegou uma Esqueça época só os da dias minha vida. É, viu? eu fui muito mãe dele também, assim. É, no, Durante uma boa parte, porque minha mãe trabalhava bastante hum. E perdi meu pai no ano passado, infelizmente Mas sei que hoje ele está num lugar melhor Então no momento somos eu, minha mãe e meu irmã. irmão uh, E vocês são de São Paulo ou só sua, sua família veio de algum outro lugar? Minha avó veio do Rio Grande do Norte, de Natal Que massa, mano. E... Só que ela trouxe... Eu acho que minha mãe não, não era nem nascida quando ela foi pra São Paulo Mas aí... Sua mãe nasceu em São Paulo? Nasceu em São Paulo God. Mas todo ano a gente faz questão de ir lá Ah, que louco É Na verdade, eu... Vixe, a história da minha família é muito louca Porque minha avó foi pra São Paulo e... Meio que não ficou com contato com a família dela lá em, em Rio Grande ficou do Norte. Lá. É, e aí uns anos atrás, minha mãe foi atrás disso. Uhum. Grupos de Facebook, pesquisando por nome, aí achou um monte de familiar uhum. e a gente começou a visitar. E na verdade eles moram em canto de moça, que é no interior do interior, do interior. É uma cidadezinha assim que é. acho que não tem nem 3 mil habitantes. Nossa é, E região, você já foi lá já, Nossa, eu fui é, Todo ano a gente ia que Mas é. a primeira vez foi assim Uma menininha de São Paulo ali Crescida, né <risos> Em apartamento, chegar lá No interior do interior nossa, Tomar que... banho de canequinha Ah, e que experiência mesmo no... <risos> E no quintal, sei lá, tem um <risos> monte de De animais E... Pô, o, um dos meus tios lá subiu no coqueiro. Sabe o que é? Subiu no coqueiro e pegou um coco pra mim. Caramba, tipo foi bom, meu. Foi uma experiência Somente muito louca. fez. <risos> fez de verdade. E eu confesso que o Nordeste, pra mim, é o melhor lugar do mundo. É, né? Eu, eu fiz exatamente. umas viagens por aqui, né? Consegui conquistar alguns sonhos. Como hum. uma fã de Harry Potter, e. Pra Londres também foi algo as, muito foda, mas o Nordeste do Brasil... Não tem igual. Não tem é. igual. Bra no Brasil em si não tem igual. Pode ter os problemas que for, mas... Não nada tem. se compara. Nada, nada se, se compara. compara. O Brasil é foda, meu. Né? Muito bem! É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você quer gente. falar mais alguma coisa que eu não perguntei? Ah... Que pergunta que você faria? É... Eu acho que... Se... Não uma pergunta, mas talvez uma mensagem para hum. pro, pro pessoal É que muito, é, vai ser muito clichê, porque eu passei também a minha vida inteira escutando isso de em, é, artistas que eu gosto e, Enfim, em filmes, em músicas, mas é de real acreditar nos seus sonhos, no, no seu potencial E ir atrás deles é, quando se sentir perdida tenta sempre lembrar do que você gostava quando criança porque dependendo da sua realidade nossos sonhos são cada vez mais deixados de lado para trabalhar para ajudar alguém para né e a gente vive numa dificuldade e, e numa negatividade constante então eu acho que o que eu tenho a dizer é para realmente acreditar nos sonhos uhum. em você e ir atrás, que o mundo é grande, mas é só uma ilha Lembre-se disso É isso aí, <risos> valeu